Como é que é, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário do Angolano na Gringa, aqui na Rússia, viver a vida, viver a vida na gringa Bem, no vídeo de hoje eu vou a entrevistar, né, possamos assim dizer, alguns estudantes angolanos uh, E outros também, né, de outros países esse vídeo vai ver muitas partes, vai estar dividido em primeira, segunda, terceira e assim por diante. Então, não se esqueça de se inscrever no canal se é novo no canal, se é a tua primeira vez aqui no meu canal, Angolano na Gringa, Diário de Angolano na Gringa. Não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo se você gostar. Então, é isso aí, vamos entrevistar os estudantes estrangeiros aqui na Rússia, saber o que, é que eles pensam, como foi a adaptação deles aqui na Rússia, o frio, os estudos. Uh, disciplinas aí tudo bem complicado matemática física química tudo que é um quebra cabeça e tudo mais vamos saber o que é que eles pensam a respeito disso então sem mais delongas vamos para o vídeo oh. Uh, primeiramente, por favor, te apresentes nesse caso, né, te apresentes aqui para a câmera. Uh, quanto tempo estás aqui na Rússia? O que, que estás a estudar? Uh, qual é o seu nome de onde vens? Bem, primeiramente, eu sou, uh, João Bernardo é o meu nome, sou da província de Luanda, município de Khakwaku. Uh, já estou aqui há mais de 5 anos na Rússia, uh, me informei em tecnologia química na especialidade de eletroquímica. Nesse momento estou a frequentar uma mestrado no curso de purificação e tratamento de água. Olá, olá! olá tudo bem? e Kish. Yeah, Estão fixe. todos bem. Eu sou Ed Sazanga, venho uh, de Luanda, município das Ingombotas. Do e bom, de momento estou a fazer o curso de medicina, terminei agora o quinto ano, começo o sexto daqui a alguns meses e estou aqui até meio cinco anos. Certo. Dizem que o curso de medicina é um dos cursos mais difíceis aqui na Rússia, concorda com isso? Uh, concordo, concordo. O curso de medicina para já é um curso difícil em qualquer parte do mundo. Não obstante uh -huh. isso, a, a língua, a cultura, a adaptação, principalmente o clima, né? torna o curso de ensino um tanto quanto mais desafiador, em comparação com outras partes outras Mas sim, é difícil o curso de ensino aqui na Rússia. E o que é que acha do método de ensino aqui na Rússia? Bem, comparando com o nosso, é um pouco diferente. Eu acho um método eficaz para quem se aplica, porque ah, o método de ensino daqui baseia-se mais em prática, Uhum. E outras em teorias. Uhum. Então vai depender muito da aplicação dos estudantes. E como é que é ser um estudante estrangeiro aqui na Rússia? Não simplesmente pela universidade, mas o meio, cultura e tudo mais? Bem, dentro da sala fica um pouco constrangedor, porque é, eu na minha universidade, dentro da na, na classe, fui o único negro, ou sou o único negro, e. Os russos são um pouco assim, meio meio fechados, não conversam assim tanto, então aquilo o te mata deixa um pouco desconfortável dentro da sala, mas pá, com certas adaptações, que no decorrer do tempo yeah, as coisas vão mudando e é normal, como eu estudar aqui é muito normal, muito normal. Poderia explicar de uma maneira detalhada como é que é ser um estudante estrangeiro aqui na Rússia? Bom, uh, como é que é ser um estudante estrangeiro? Bom, normalmente eu. Acredito né, que tem duas vertentes, tem a vertente dos estudantes para pagar por conta própria e dos estudantes bolsistas. No meu caso, feliz infelizmente, está é aqui por conta própria. Uh, por conta própria, dada a situação que o nosso país teve de 2015, 2016 em diante, não é? a situação financeira, a econômica, foi um pouco difícil para mim, foi difícil, né? porém uh, isso fez com que eu procurasse outras fontes de aprendimento. Bem, tendo em conta que já estás aqui na Rússia há 5 anos, como é que foi a adaptação o idioma, nesse caso, a língua russa? Foi fácil? Foi difícil? Primeiramente, esse idioma não é fácil. Segundo, a aplicação ou a adaptação do idioma foi adquirindo tempo a tempo. Não foi um processo lento, mas foi um processo longo. E. Bem, foi mesmo muito difícil aprender a língua russa, muito difícil, e até inclusive hoje, não, não digo que eu falo bem russo, digo que entendo a língua russa, falo com, com fluência porque conheço muitas, muitas palavras, muitos verbos, dá para formar frases boas, é porque entender a língua russa é entender o que os russos falam, porque você pode falar uma frase e eles não entenderem, mas você falou bem não entender, então é basicamente isso. E qual foi a sua maior dificuldade aqui na Rússia? A minha maior dificuldade, logo no primeiro dia eu saí de Luanda, eu lembro estava 32 graus por lá, e cheguei aqui, inverno, pelo menos 12. Então, começou já assim, começou, não vou dizer que começou mal, né, mas começou muito frio. A minha dificuldade, primeiro, foi o clima, uh, e segundo, por um tempo só, apenas, foi a língua. Essas foram é as meninas de é? Porque apesar do que se diz por aí da Rússia, a né? questão de que são muito frios, é um país muito fechado, não, aqui vive-se bem, tem qualidade de vida, não é? E a pessoa que cresce, mentalmente, fisicamente, socialmente, a pessoa que cresce. Dá Certo, se viver certo, certo, certo. Qual é o conselho que você deixa para as pessoas que talvez pretendem vir cá para a Rússia, para estudar também? Qual é o conselho que você tem para eles? Primeiramente, devem se aplicar a língua, porque a língua vai ser a abertura de tudo. Se não aprimorar bem o idioma, vai ficar muito difícil em se adaptar, principalmente para quem deseja vir estudar. A língua é um fator essencial aqui. Outras coisas, é, acostuma-se, porque nós somos seres humanos e nos adaptamos com o clima, com certas coisas. Então, o primordial que eu aconselho mesmo é a adaptação e o aprendizado da língua russa. Bom, o conselho que eu deixo é que não tenham medo, né? não tenham medo de ficar para o curso, né? vai ser uma experiência desafiadora, né Se tu gostas de desafios, tu gostas de tudo de estar, né? pode vir para cá, não tenham medo, ah, dificuldades haverão sempre na vida, né e aqui não há não, não, não é uma extensão à regra, então é só isso, não tenham medo, venham para cá, Venham com objetivos, né? Uhum. Seu objetivo é de estudar, se formar, ou trabalhar, se, se, se formar, venham com objetivos e desculpem-nos dos objetivos, né? E procurem sempre ajuda. Né? Vão estar bem, vão estar no bom Podem vir para cá. Por exemplo, certo. Ligo, tá não ligam para estar de fora. Ah, não, você é muito frio, quer que. Venham daqui para cá. Muito obrigado, obrigado muito obrigado. obrigado.